Se estiveres a usar o Open Roberta no teu computador, para exportar ou partilhar o link do teu projeto com o professor, faz o seguinte, veja a opção editar, que é o primeiro ícone que tu encontras no interface do Open Roberta. Podes, se quiseres, guardar ou guardar como o teu projeto, para garantir que ele não se perde, mas para o partilhar com os professores, faz o seguinte, podes escolher duas opções exportar o programa ou criar o um link do programa na primeira Create Program Link clicamos e o Open Roberta gera-te uma hiperligação que fica guardada na memória do teu computador e que depois podes vir ao Moodle ao trabalho onde terás de submeter o teu projeto clicar em Enviar Trabalho e no campo Texto Online, podes colar a hiperligação gerada pelo Roberta. Se por acaso, ao colares, tiveres perdido o link, voltas ao separador do Roberta selecionas todo o texto que encontras nesta caixa de diálogo, atenção que é muito comprido, fazes copiar e podes colar no campo Texto Online. E em seguida, guardar alterações. Outra forma que tu tens de exportar o projeto é um ficheiro XML. Então como fazer? Clicamos em editar. Em seguida em exportar programa. E descarrega-se para o teu computador. Um ficheiro de extensão XML. Para o abrir, eu vou mostrar numa pasta. E agora se eu tentar abrir o ficheiro. Ou nada acontece, ou ficam a ver uns caracteres muito estranhos. É normal, porque é um ficheiro XML, que é um ficheiro legível por navegadores e que indica a uma aplicação como mostrar a informação. Portanto, se abrir o ficheiro e vires isto, não está errado. Pelo contrário. Então agora como fazer? Vamos ao trabalho de TIC e simplesmente arrastamos o ficheiro XML para a parte de Submissão de Ficheiros. Clicamos em Guardar Alterações e o trabalho está submetido à avaliação. E num tablet, como fazer? Na opção Editar, acedes e, tal como no computador, podes criar as opções Create Program Link que te gera uma hiperligação copiada para a memória do teu dispositivo que podes submeter no Moodle. Na opção exportar programa Podes descarregar um ficheiro XML Que fica guardado nas transferências do teu dispositivo Mas onde ficou o ficheiro? Então vamos ao nosso explorador de ficheiros Que todos os telemóveis visitados têm de ter Procurar nas transferências O nosso ficheiro XML Repara que em Android Todos os programas exportados do Open de Roberta, aparecem com o nome Nepo Prog. Está correto? E se o tentares abrir e não conseguires, também está correto. É um fecheiro XML que, à partida, só abre com aplicações específicas. Este fecheiro podes depois partilhar, enviar ao professor ou submeter através do Moodle.